Olá pessoal, meu nome é Conrado Queiroz, eu sou fundador e criador da metodologia da Better Choice, jovens felizes na escolha profissional, e eu vim passar para vocês hoje né, como se encontrar em uma área do empreendedorismo. Né? uma metodologia que chama lista de interesses, na qual a gente tem né, o objetivo aí de separar um pouquinho esse lado profissional, esse lado do mercado e a gente tentar descobrir o que, que atrai a gente primeiro antes da gente ir para essa ótica aí do empreendedorismo, de querer montar um negócio. Então, é bem simples a metodologia, vamos fazer uma lista aí, anota no papel, o que, que te atrai? Algumas pessoas gostam muito da parte da gastronomia, da culinária, outras pessoas gostam da moda, outras pessoas estão na moda das séries, gostam muito dessa parte dos episódios, Netflix, aí do cinema. E o que é importante é o que você né, gosta de fazer e passar o seu tempo. Então nós vamos fazer uma lista com isso aí. E depois a gente vai fazer um exercício de estudar o mercado, independente da nossa opinião, se a gente gosta ou a gente não gosta, a gente toparia ou não toparia, para a gente fazer um uma pesquisa sobre cada área dessas. E aí a gente faz uma primeira peneira, beleza? Então tem coisas que vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, isso aqui eu não toparia de jeito nenhum, né? Mas algumas coisas vai chamar a atenção aí de uma maneira diferente, tá? E aí o que a gente tá procurando nessa lista? Alguma coisa que vai brilhar os nossos olhos, né? Que a gente tem que encontrar uma coisa que vai mexer com a gente, que o nosso olhar vai mudar e vai provocar aí uma mudança de comportamento, uma proatividade e um interesse diferenciado aí em algum segmento de uma área. No meu caso, foi a área da educação, né? Eu sou apaixonado com o que eu faço, a minha empresa ajuda pessoas né, a encontrarem uma carreira que vão se encontrar e vão ser mais felizes, mais satisfeitos. Infelizmente a maioria das pessoas hoje não gosta do que faz. E aí, depois dessa primeira peneira, o que a gente faz? Vamos fazer agora com o que sobrou, tá? a gente vai fazer um segundo teste, a gente vai planejar uma experiência. Como assim planejar uma experiência, Conrado? Dá dar um o exemplo tá? do último cliente que montou um negócio. Ele colocou na lista de interesse dele. Cuidado com o corpo, gostava de malhar, nutrição, gostava de mexer na cozinha. O que, que ele fez? Né? A gente, poxa, né? será que a gente pode montar um negócio aqui e fornecer alimentação para uma pessoa né? Ali que está malhando, que gosta de cuidar do corpo? E aí, hoje, para resumir, esse amigo e cliente, ele montou uma empresa. A empresa começou no começo desse ano, está com um crescimento sustentável super interessante. E ele fornece, ele mesmo faz as coisas, porque ele já tem um conhecimento ali do corpo do cuidado e todo mundo que malha esse pessoal aí, né? Ele bolou uma pasta de amendoim nova lá, que parece chocolate, e o cara tá super feliz, né? E aí eu convido você a fazer esse teste aí, pra conhecer um pouquinho mais dessa metodologia e quem sabe aí montar um negócio e encarar de maneira diferente sua vida profissional.